Também pode tomar alguns tipos de chá, contanto que você não coloque açúcar e não coloque adoçante Mas eu não tomei chá ainda, só tomei café e água é... Ontem foi interessante porque eu consegui fazer um treino bom Fiz até um treino, uma aula de jump Mas eu comento sobre, sobre o treino na hora do almoço, lá na esteira, eu, eu comento um pouco mais é... Como a gente combinou Deixa eu pegar aqui o meu, medir aqui minha glicemia, enquanto eu preparo aqui, deixa eu falar para você como que foi, eita gotona, como que foi, bem rapidamente como que foi a medida na balança. É, como eu esperava, opa, tá com 67, é, é, é baixo, é baixo, tá? É, acredito que isso aqui deva aumentar um pouquinho, mas significa que praticamente o açúcar que eu tinha no sangue ou é, o estoque de, que eu tinha de glicogênio voltou como glicose, né, estoque de glicogênio do fígado, enfim... Do músculo não sai, que o músculo a gente usa só pelo músculo, como a gente falou, viu lá nos outros vídeos. É, aparentemente, minha, minha, minha, minha energia que estava vindo do, das fontes de açúcar que ainda estavam no meu corpo, né, como um glicogênio que virou glicose, né, veio para o meu corpo, para usar para o meu organismo, aparentemente deu uma, uma reduzida boa. Acredito que agora eu esteja no processo queimando realmente gordura, tá? Mas enfim, é, isso aí eu estou especulando, não... vamos, vamos olhar mais com calma, isso aqui acabei de tirar a medida agora com você, com, contigo. A medida na balança, eu pesei an, antes de acordei, fui ao banheiro tal, e já pesei, que é o, a, a forma que a gente pega e pesa, né, normalmente, sem, sem tomar água, sem nada. Só de água eu tomei meio litro de água, então representa aproximadamente meio quilo de, de, de peso. Então, eu, não tô, eu, eu acordei, fui lá ao banheiro e, e, e, e pesei. Então, assim tive uma redução considerável, boa, muito boa, é, de ontem para hoje, mas nada comparado com o primeiro para o segundo dia, né? Como eu não estou cavando carboidrato nada e, e tem ali um período a gente já viu num outro vídeo que tem retenção de líquidos e tudo mais, então sendo assim, o primeiro para o segundo dia foi um <risos> Foi um resultado significativo. De ontem para hoje também foi muito bom, no aspecto geral. Mas comparado com o primeiro dia, foi algo um quarto do que eu, do que eu tinha feito no primeiro dia, aproximadamente, tá? Mas, enfim, o interessante é, é assim... Não estou com fome, não estou fraco. Estou é, trabalhando normal, trabalho com coisas que mexem muito com a parte cerebral, né? Falo outro idiomas e tenho que fazer cálculos, é, enfim, são coisas que realmente exigem bastante do, do raciocínio. Então, e, e tô aparentemente está indo tudo bem. Eu não sei se eu coloquei um mais um igual a três, mas, mas, mas enfim, tá? aparentemente está indo bem. Então, assim, na hora do almoço eu eu dou um relato um pouco mais do que eu treinei. E só para vocês acompanharem lá, tá? Então assim, tá tudo bem, terceiro dia Hoje é quarta-feira, dia, dia 17 de abril é... Eu tô acompanhando também aqui o quanto de queima calórica eu tô tendo ao longo do dia Depois eu vou pegar os gráficos pra ver se mesmo na minha... Mesmo quando eu tô em repouso, quando eu tava dormindo Ou aqui trabalhando no escritório, sem fazer nenhum movimento, né? É... Mas... mas mais intenso, vamos ver como que o meu, minha, minha, taxa metabólica basal, meu batimento cardíaco basal aqui, né, em repouso, como que ele está se comportando, né, se ele teve alguma alteração para cima ou para baixo, para ver se está diminuindo meu metabolismo, se está mantendo, ou se está aumentando o metabolismo, para outro dado interessante para a gente parar de, pra gente ter dados, né, para a gente comparar realmente. Então Todas essas informações, o meu medidor cardíaco tá, né, meu relógio inteligente tá pegando e depois a gente consegue botar uma planelinha com tudo isso aí bonitinho. Então, tem, tem bastante informação. Tem informação de, de açúcar no sangue, a glicemia, tem, tem informação de toda a parte de batimento cardíaco, é, o comportamento em termos de... É, Disposição, energia e tudo mais. Ah, acordei um pouco mais cedo hoje, automaticamente. Sem relógio, sem nada. Bem disposto, bem disposto. É uma coisa interessante, né? Porque como você tá sem comer, uh, em geral as pessoas vão pensar, poxa, mas já três dias sem comer nada, só tomando café e água. É, é claro, se eu começar a sentir alguma coisa, eu, eu vou abortar o, o plano, tá? Mas... Assim, tá muito, muito, muito tranquilo. A fome que eu tô sentindo não é nenhuma fome maior do que a gente sente normalmente no horário que a gente, tá pre... que a gente já tá acostumado a comer. Então ontem, ontem eu anotei aqui, ontem no segundo dia eu tive fome mais específica de próximo da hora do almoço também. E engraçado que eu tive fome às 15 horas, ou seja, no primeiro dia foi à 1 e às 15h30, no segundo dia eu tive fome 15 horas, é a hora que realmente a fome pegou um pouco mais. Mas é aquela fome normal que você sente todo dia naquele seu horário de comer, nada extraordinário. Vamos ver hoje, tá? É interessante que sim, é claro, que Se que hoje de manhã eu estava lá com a minha esposa na cozinha, ela estava tomando café, é claro que o cheiro, aquelas coisas assim, te dá aquela vontade de comer. Mas você não fica com a boca salivando, algo assim... Poxa, eu tenho que comer ou eu vou ter um infarto aqui. Não, é assim, é normal de qualquer dia que você acorda e tem aquela vontade de comer, tá? Mas aí você sabe que tá fazendo um processo, você fala, não, vou tomar uma aguinha, tomar um café e tá tudo bem, vou trabalhar... Você não percebe, você não, não fica aquele negócio te incomodando, te puxando pra lá. Bom, isso, pra mim, eu, eu tô compartilhando tudo isso aqui que eu tô fazendo com a minha esposa... Ela falou, Fábio, eu não conseguiria. Pra mim, os horários de comida pra, pra se alimentar, né, o almoço, pelo o café da manhã, o almoço e janta pelo menos, ela comentou que pra ela é sagrado, ela começa a ficar irritada, muda o humor, muda um monte de coisa. Então, assim, é, cada um tem uma reação, tá? Eu já vi situação de pessoa tomar café e, sabe, falar, nossa, isso aqui até me deixou calmo. <risos> Cafeína, né? É, e eu não, eu já fico um pouquinho mais, mais agitado, né? Então, assim, o único estimulante mesmo que eu tô tomando é o, é o café, tá? O café normal que a gente passa lá, né? Na, não, é o, não é o expresso de padaria nem nada. Então, ele não é tão forte também. Eu coloquei bastante água para ficar bem diluído e tá bem, tá bem gostoso. Não tô sentindo queimação no estômago, não tô sentindo nada, nada, nada, nada. Então... A única coisa assim, um, um, pouco, um pouco ruim, é que eu toda noite, toda noite, é, depois da janta, eu comia chocolate, né? Eu como chocolate, como chocolate, adoro Kit Kat, não tô fazendo propaganda não, tá? Mas é, é o chocolate que eu gosto. Mas assim, toda noite eu pegava um, uma, um tabletinho inteiro, né? Um quatro pedaços ali, vem quatro fileirinhas ali dentro e comia depois da janta, toda noite eu faço, é, é sagrado. Acho que eu vou mudar até esse costume, tá? Porque já que eu tô fazendo isso aqui, talvez eu consiga. deixar pra comer só no final de semana, ou comer uma, uma fatiazinha só, uma, um, né? Pra tentar dar uma, dar uma regulada nisso daí. Mas como eu controlo, eu tento controlar né, o consumo, a ingestão calórica ao longo da semana, eu... Penalizava algumas outras coisas, mas tinha esse prazer. Não é a melhor, não é o alimento melhor, mas é o um carboidrato refinado, é um carboidrato, vamos dizer assim, mal ruim, né? Uhum. Mas mesmo assim, tem momentos que a gente precisa viver, a gente tem que ter prazeres, né? E o chocolate é uma coisa que me agrada muito. Então, assim, ontem eu senti falta, eu olhei lá, e, infelizmente, fui pegar o um negócio pro meu filho, olhei no, no potinho e vi aquela fila de dos vermelhinhos ali me esperando, né? Nossa, eu tenho que pegar, não, mas aí eu, eu me controlei e consegui tirar, tirar, assim, a, a ideia, né, que tava fixa na cabeça. Mas, enfim, é, acredito que para todos nós, por isso que acho que esse relato tá sendo importante, eu tô sofrendo na pele ou passando, né? Não vou dizer sofrimento, eu acho que é um, é um negócio interessante, mas eu tô passando mesmo. Eu não tô só lendo, né? Eu li alguns livros, depois inclusive eu vou fazer algumas resenhas, alguns resumos de alguns livros que eu que eu li sobre o assunto. Coloco lá um playlist específico para isso. Eu li bastante, e como eu comentei já nos dias anteriores aí, eu vi lá detalhado lá o o, o pesquisador lá, o médico que ganhou o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel, caso você não saiba, ele é tipo um Oscar, assim, da, da ciência, né? Então, o cara foi consagrado um nesse, nesse assunto. E depois eu, eu faço também um, um vídeo só sobre isso daí. Mas, assim, acredito que... Não, essa questão de ficar, fazer jejum, ter uma alimentação melhor, ela acredito que não seja fisiológico, porque eu estou conseguindo lidar três dias sem comer absolutamente nada, tô conseguindo lidar numa boa. É claro, é, como eu já falei, eu acho que isso é um exagero, tá? Eu sei disso, então no dia a dia eu não, né, não vou ficar fazendo isso aí, jejum prolongado várias vezes, né? Então... Assim, mas é, dá para a gente regular, dá para a gente começar a mudar o nosso cérebro para que ele entenda que, por exemplo, você pode fazer duas, três refeições por dia. Ah, mas é aquele negócio de comer de três em três horas. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. O problema não é nem a quantidade de calorias, nada disso. Mas se você come de três em três horas, o seu nível de insulina sobe. E a insulina ela é anabólica, ela, ela ajuda para crescer e tudo mais para quem quer tá fazendo musculação, tá numa época para ganhar músculo, é claro, comer de três em três horas é excelente. Mas para quem quer emagrecer, toda vez que entra insulina no seu corpo, o seu corpo não usa o um estoque de energia, não usa gordura, as outras coisas, ele vai usar aquela energia que está ali dentro. Mesmo que você coma um carboidrato de boa qualidade, porque tá, tem energia ali disponível, né? Então qualquer coisa que você come ali tem uma 50, 60, 80 calorias. Mas se você pegar o medidor cardíaco, eu, por exemplo, mesmo tendo quase 100 quilos, né? E a sua taxa metabólica basal é baseada na sua idade, altura, peso e tudo mais. Nível de atividade, quer dizer, nível de atividade é, é complemento, mas a é basal basicamente peso, altura, idade e, e se é homem ou mulher, né? Então tem uma, uma fórmula lá, tem até no canal aí a calculadora que você pode acessar. Depois eu vou disponibilizar um aplicativo para para celular, para mobile, tá? Que você pode baixar no tablet, mobile, enfim, mobile, né? Não só celular. E ele te dá todos os cálculos de taxa metabólica basal. Me cobre, tá? Eu tenho esse aplicativo pronto, eu só não coloquei ainda na lo, nas lojas, porque para você postar na loja da, da, da Apple ou da ou, ou do Google, tá? você tem que pagar uma taxa, se não me engano, de 50 dólares, 100 dólares, alguma coisa assim. Como ainda estou tentando fazer o canal bem chuto, sem nenhum custo, eu, eu tenho o produto. Então qualquer coisa eu coloco o link para download e aí vocês fazem o download e instalam aí no seu, no, no seu aparelho, tá? Tenho, posso garantir para vocês que não tem vírus, não tem nada. Tá? Dou a minha palavra para vocês que pode ficar tranquilo, tá? Então assim, não tem propaganda. Você não vai ver um monte de propagandinha aparecendo, nada disso. É um aplicativo que eu fiz e tem lá cálculo de taxa metabólica basal, é, eu vou complementar para passar lá quanto de carboidrato, quanto de proteína e você pode, você deveria estar consumindo baseado no, nos seus dados, então é, é muito personal, né? personalizado, então você coloca sua idade, seu peso, sua, sua altura, sexo, essas coisas, ele vai te dar o relatório ali de, de todos esses cálculos que a gente precisa saber lá no aplicativo, então assim, é, é, um, é uma outra coisa que eu acho interessante que talvez você, você goste, né? Então dá uma olhada, mas eu também tenho a versão em planilha, então você ah, não quero instalar o um aplicativo e tal, você baixa a planilha no seu computador e pode usar também Bom, é... é esse monte de coisa, monte de contexto, tá? Então espero que o vídeo, apesar de ser um pouquinho mais longo, ele te ajude a você entender tudo que eu tô fazendo Então tem um planejamento, tem todo um roteiro aqui é, as playlists são separadas, se você pegar a playlist Fundamentos, por exemplo, é uma playlist um pouco mais chatinha de se ver, porque ele é muito técnica e tal, eu não apareço na filmagem, porque lá dou foco no, no, no conteúdo extremamente técnico, mas é um fundamento, a gente precisa, alguns vão gostar, vão querer ver né, como eu cheguei lá na frente, então lá nos vídeos lá na frente, eu vou estar fazendo receitas, né? mas na hora que eu fizer uma receita e eu falar de fitonutrientes, por exemplo, né, você já teve um vídeo que fala sobre fitonutrientes, então você tem uma dúvida, se você me perguntar alguma coisa, ó, oh, dá uma consultada no vídeo tal, que lá tem a parte técnica. Muita gente gosta, outros não gostam, eu respeito, é, mas eu estou fazendo um, um, alguns tipos de playlists diferenciadas, tá? Esse aqui eu estou batendo um papo, né, conversando com vocês e tal, vocês estão participando da minha vida aqui. Já o outro mais técnico, aí vai ter um com professor de educação física eu estou planejando para estar tá conversando com uma, uma psicóloga, até porque agora eu tenho um pouco mais de, de experiência aqui, nesses nesse cinco dias ou mais, vamos ver como... Quando chegar na sexta-feira a gente vai ver, mas agora eu tenho um pouco mais de experiência até de fazer algumas perguntas mais inteligentes para a psicóloga, entendeu? Olha, eu senti isso, eu pensei naquilo, eu dormi e sonhei com comida, e é verdade, assim, dessa noite aí eu sonhei com comida, né? Sonhei que eu estava ficando um, um picolézinho, um sorvetinho com um, um palitinho, né? Então, assim, é, eu acho interessante entender isso. E além, além desse, dessa dieta, falar com a psicóloga, porque tem muita gente que tem uma barreira, né? Tem uma barreira para começar. É, ou coloca planos, planos, planos e <coughs> não efetiva, ou, ou não coloca em prática aquele plano, ou começa a fazer, o, ou come, coloca em prática, mas não consegue dar sequência. Então, assim, eu gostaria de entender, eu sei que tem as questões de. É, Sim, imprevistos que acontecem, outras prioridades que surgem na nossa vida. Mas vamos supor que essa, essas não sejam as variáveis, mesmo que a pessoa tivesse um tempo, tenha um tempo e tudo mais, o que, que faz uma pessoa, de repente, perder a motivação, não querer mais fazer uma dieta, ou não querer fazer mais uma... uma ir para a academia, entendeu? É vergonha, é, é, é, é alguma coisa hormonal, é uma aquela sensação meio de preguiça ou, ou de não ter vontade para fazer aquilo, mas o que ativa aquilo, né, psicologicamente falando. Então, eu vou tentar também ter uma, uma, uma sessão com, com essa pessoa, uma amiga minha aí. Vamos ver se ela, se ela aceita o, o, o convite. Mas, enfim, é tudo isso, tá? Então, tem tudo linkado. Então, tem os livros que eu vou fazer as, as resenhas, então, vai estar tá tudo linkado, beleza? Bom, é, esses vídeos estão sendo um pouquinho mais, mais longos, porque eu estou batendo um papo contigo, tá? Eu, nós estamos conversando aqui e mostrando vários outros aspectos dessa, de, desse processo. Espero que você esteja gostando, tá? Nos próximos vídeos a gente, a gente vai voltar naqueles vídeos mais curtinhos. Um abraço, até amanhã. Boa tarde. Terceiro dia... Hoje eu só consegui vir para academia agora, na verdade é agora que eu supostamente iria almoçar, né? Tinha corrido vários problemas no sair do telefone, só consegui descer agora. É claro, depois do trabalho eu vou lá para academia mesmo, né? Só descer aqui para fazer uma, uma esteirinha. Vou contar para vocês ontem eu fiz um treino de ontem eu fiz um treino de abdominal fiz um pouquinho de bíceps e tríceps e fiz uma aula de jump 45 minutos de jump então foi uma aula ontem foi um pouco mais aeróbico a, é, uma coisa que eu notei de ontem para hoje a minha urina está mais escura. Imagina só um chá de camomila bem forte. É a cor que ela tá. Então, assim, só tô tomando água e café, então. Eu não tô tomando tanto café assim pra a urina ficar tão escura, né? Então, assim. Imagino que. Imagino que esteja acontecendo. A queima de gordura, né? Depois a gente fala sobre esse, esse ponto num, num outro vídeo. Mas. Quando a urina muda de cor assim, é uma das uma das evidências, tá? Na segunda, no domingo, enfim, a segunda, minha urina estava clarinha, estava bem clarinha. Então, ela começou a ficar escura de ontem para hoje. Na verdade, hoje de manhã que eu notei isso, tá? Ontem estava boa, ainda estava bem clarinha. Hoje, está bem mais escura, então eu estou até tomando um pouco mais de água hoje forçadamente para limpar o organismo mas o resto disposição fome fome eu senti né um pouquinho no horário no horário normal agora três horas da tarde que é o horário que eu normalmente eu comia alguma coisa antes é nesse horário da tarde que eu gostava de comer mas quer dizer eu gosto de comer né mas não estou fazendo essa semana então, acho que meu corpo está acostumado com esse horário, então eu senti fome. Estou sentindo fome agora. Mas nada nada absurdo. Normal de qualquer dia. Mesmo que eu tivesse comido ontem, hoje eu acho que ia sentir essa mesma fome nesse horário. Então, não é porque eu estou desde domingo sem comer que a fome aumentou, tá? <risos> Bom, é isso. Ontem eu consegui fazer um pouco mais de 3 mil e mil calorias de novo. Então, minha basal é em torno de 2.200, 2.300 calorias. É... Então, o restante disso são atividades, né? Andar, enfim, fazer meus afazeres em casa, trabalho, essas coisas e academia. Então, né, se... Essa diferença de uns 800 e pouco, na verdade eu não lembro agora de cabeça quanto foi exatamente, mas acho que foi mais de 3,100, tá? Então aqui, vou chutar mais ou menos, tá? A minha basal é uns 2,200. Então o resto, mais quase 800, 900, sei lá, mil calorias, é, eu gastei adicionalmente a minha basal. Bom, como eu não estou comendo nada, só a basal já é uma... uma Bela quantidade de calorias gasta, né? Lembrando que um quilo de gordura representa 7.700 calorias. Só a minha basal está sendo 2.200. Mas enfim, eu gastei 3.000 300, calorias ontem. Então em dois dias e pouquinho, supostamente, eu gastaria equivalente a um quilo de gordura. Então é algo considerável. Mas é claro, o primeiro dia eu não tô ainda, ainda não estou gastando gordura, eu estou lá gastando o glicogênio que está no corpo, enfim. né? A gente ainda tem energia no organismo provinda dos alimentos que você comeu nas últimas horas. Então, e é que está estocado, né? de forma no, nos músculos, no, no, no fígado, enfim. Então. Acredi acredito que terça-feira, ontem, né? Ontem. Acredito que realmente já estava começando a queimar gordura. Tanto é que hoje eu senti na urina, né? Ficou escura. Então é isso. O resto está tudo sob controle. Aí eu vou mantendo aí o reporte. Amanhã, amanhã... Amanhã cedinho eu já... Provavelmente amanhã cedo, talvez, porque meus horários estão muito confusos, né? Então, talvez, em vez de fazer uma caminhada tarde, talvez eu faça uma caminhada 5 e meia da manhã. Eu acordo um pouco antes, faço a caminhada, depois eu trabalho um pouco com, com menos preocupação de fazer isso daqui. E aí, como, como sexta-feira vai ser feriado também, enfim, eu preciso dar uma agilizada lá, algumas coisas lá, que senão eu vou ter que comprometer meu feriado. Então amanhã talvez eu faça, eu mude o horário do meu aeróbico, eu faça logo cedinho, aí talvez eu vá caminhar na rua, até para sentir um pouco o ar, né? um ambiente mais aberto e vou fazer exercício à noite. Sexta-feira é feriado, talvez eu consiga combinar com o meu cunhado, que ele também está andando todo dia pela manhã. Nossa, já emagreceu 20 quilos. Ou mais. Um absurdo o quanto que ele mudou. Isso num projeto relativamente curto que ele está fazendo. Mas talvez amanhã eu consiga combinar com ele. Amanhã não, sexta-feira. Sexta-feira é que é o feriado. Aí tá, se eu conseguir eu aproveito e, e gravo um depoimento rápido dele. Ele está fazendo um processo devagar, ele está fazendo essas dietas radicais, mas ele conseguiu um resultado assim, fenomenal em pouco tempo. Então mas aí eu pego um. Pega um relatinho dele e passo para vocês, mas acho que talvez, dependendo da situação, eu faça um vídeo, uma sequência de vídeo separado do caso dele, que foi completamente diferente do meu, né? O meu é cinco dias aqui, só para a gente ver como funciona o negócio. Como eu falei desde o começo, não era o objetivo emagrecer perder gordura. Mas o, o processo que ele está fazendo está sensacional. É rigoroso, todo dia ele caminha, pelo menos aí uns 40 minutos, uma hora. Ele está fazendo caminhada na rua. E está dando um resultado fenomenal. Ele não tem tempo de ir para academia. Depois eu vou dar uma alinhada com ele, mas eu acho que o único exercício que ele está fazendo é essa caminhada mesmo de manhã e a reeducação alimentar. E. Vocês vão ver. Fantástico. Beleza. Um abraço e até amanhã. Lembrando